Ele... É por isso que é bom, é o destaque, a não ser. A não ser é fotogênico, que é o destaque. Ali que a pessoa fala, nossa, esquisito cara. Tudo bem, irmão? Você conhece esse Lázaro, ou o companheiro? Eu conheci ele faz uma semana. Mas ah, é... ele já me viu aqui, irmão. a ah, semana de anos? É, faz tempo, né? Ele já me viu aqui. Você sabe que ele é capixaba? Sei. Um pouco capixaba, né? Ficou muito tempo eu no Espírito Santo. Lá onde ele morou há uns tempos lá em Vila Velha, né? Irmão? Vila Velha, lá em Espírito Santo. E Aí você é natural de onde? Eu sou de Bitinga. Bitinga é a terra do bordado? Isso, Tive lá dia 20 agora, tive lá. Que família que você é? Eu sou dos Rinaldi lá, Rinaldi, Santesso e Gaião. E você veio para Franca? Não. Não. Em 1959, eu fui para o Paraná. Na região norte do Paraná, em paraíso do Norte, aquela região, São Manoel. Ficamos lá um ano, aí a minha família, nós mudamos para Dracena, divisa do Mato Grosso, que é... Bem quente lá, né? Em 1968, nós, em setembro de 68, nós mudamos para São Paulo. Aí, eu era menino, eu me criei, eu cheguei em São Paulo com 14 anos, se não me engano. Saí de lá, eu, casei tudo, minha família, meus pais faleceram lá. Saí de lá em 94, vim pra cá para ficar aqui um dois anos e Faz 28 anos que eu tô aqui. Agora eu pus minha casa à venda. E talvez eu mudo pra ou Holambra, ou Jaguariúna, ou Hemoginirinha essas três cidades aí, onde meus filhos estão. Você tem quantos filhos? Tem dois só. O um meu está indo viajar agora, vai para o Chile, e o meu neto não tem com quem ficar. Aí, é difícil. De primeiro, os seus pais ajustaram a vida por causa de vocês. É. Agora você chegou no, no ponto que você tem que ajustar a sua vida por causa dos filhos. É, mas veja mas bem. é bom. Esse negócio de você sacrificar pelo filho, não. Meus filhos não precisam disso. Eles é. estão bem alicerçados. Um tá, o meu caçula está com 33 anos e o meu mais velho está com 41. 41. Tem é. um neto com 8 anos e outro com 1 ano e 8 meses. Então eles estão, já estão tá alicerçados. Não precisa da minha ajuda. Nem, ele, nem eu preciso deles, nem eles precisam de mim. Eu já estou chegando é. aos 80 anos. Você está perto dos oitenta já, eu e meu amigo aqui. Lá eu estou na frente dele, está querendo me alcançar. Eu estou no rastro dele, setenta. Você é de cinquenta e Eu sou de 52. Que mês? Outubro. Então você fez aniversário agora? É. E eu sei de que mês? Eu sou de junho. De oito, 52 1 é de junho de 52. Rapaz, então você é mais velho do que eu. Tô eu. Com um ano eu tô com 75 meses. É. Mas estou ainda bem, graças a Deus. É né? Tem um colega coisa. meu, ele é muito parecido com você. É o Marquinho da Marco Rádio, você conhece ele? Eu acho que eu sei que é isso aí. Ele é bem parecido em México, isso é. aí mexia. É. Fazia filmagem. Não sei o quê. Essa câmera vem de lá. É, É. então. Ali tem o parreira também? Ele tem é, é negócio pessoal. Marco o rádio, mas ele é. mexe, ele instala a televisão, ele é meio fuçado. É. O, o, o seu nome mesmo é todo, é? Arlindo, eu era lindo, né, seu Lábado? É. é. Arlindo Rinaldi. Rinaldi. Aqui tem Rinaldi, do, do escritório Lábado. Sim. Gabriel Rinaldi. É, é da filho? sua família? Não é. Não é? Eles são de, são de Minas, de Pato de Minas. Me fala então o nome do seu pai. Miguel... Rinaldi e, e da minha mãe é do, do, do Santesso Ana Santesso O avô do seu pai, o, o pai seu do... avô, pai do seu pai, não lembro não, o nome de agora. Eu sei que da minha mãe era, parece que era João Gaião, João é dos Gaião, João Gaião. Gaião. Gaião, porque é, é, é tudo é, descendente de italiano, né? Certo, e a família, do pai é de Descalvado Aqui pertinho. É, e minha mãe é de Boa Esperança. Minas Gerais. Agora Boa Esperança lá é, é Boa Esperança do, do, do.. É Boa Esperança ou Boa Esperança do Sul, que é lá? Eu conheço Boa Esperança aqui perto de Labras, dessa região. Então, tem Boa a Esperança. minha mãe é de Boa Esperança, mas não ah, lembro não. se é do Sul, se é Boa Esperança. Minha mãe a morreu minha... faz 45 anos. 45 anos. E meu pai 43. Vamos falar aqui um pouquinho. Quem são os seus irmãos? Irmãos? É. Rapaz, tem 13. Começa do mais velho lá. O mais velho é a minha irmã, 94 anos. O nome dela? Parecida a Rinaldi. E... Rinaldi Veloz, né? Porque ela Vel... é Aí vem o irmão mais velho que é José Rinaldi. 80. Não, ele já fez 90 anos. É. E aí vai descendo, por idade eu não lembro. Não, só o nome, só o nome deles. Da família toda. Seria Sebastião, José, João. Paulo Ana Belinda Rosa Aparecida uh, José que é o eu a lindo 10 mas tem tem, é. tem Isildinha, tem Leonora 12 e Maria como é que vocês viviam essa família toda? Antigamente tudo bem. Antigamente para morar, é. para morar em fazenda, tocar café, sermeiro que eles falavam, você tem que ter uma família grande para produzir mais. Mão de obra. A mão de obra tinha que ser a mão de obra grande dentro de uma família. Se fosse uma família só, você não conseguia emprego fácil, para se, uh, se Elogiar, instalar uma né? fazenda, exatamente. Então as famílias... E falar também que as pessoas não tinham a orientação que tem hoje. Porque hoje você é. tem filho, é um... Dois. dois. É. Chega na, na, na, na média, dá 1,8. Não chega nem 2%. É. E na época o filho era a segurança, né? O filho ele era, ele era educado. Da família. Ele, ele era educado. Ele, ele, geralmente, ele sempre acompanhava os pais. Sim. A sabedoria era dos pais. É. Hoje não. Hoje a coisa está... Está solta, está largada, é. que os filhos não obedecem mais. Mas nós com oito anos, eu com oito anos, eu já trabalhava na roça. Tinha eu tirava assinar. leite, vendia verdura. Você? É. você morreu por causa disso? Não, aprendi muito. Você está saudável, você tá, é. aprende. O aprendizagem aqui, é. eu, eu, eu, vejo, eu vejo que a, a juventude hoje não tem mais vontade de nada. Eu eduquei meus são dois filhos meu filho Caçula está com 33 anos ele é formado na área de... Primeiro ele é bombeiro civil, ele fez curso, tudo. Depois ele fez segurança de trabalho e consultoria. Hoje ele dá curso. Polícia militar, bombeiro, tudo quanto é... Está é, é. indo para o Chile, está indo para o Chile agora para dar treinamento para o pessoal lá. Chile, Estados Unidos, Portugal, é, é, África mas mais outro país que ele estudando, Argentina. Tudo isso aí ele já foi dar treinamento, fazer curso. O meu mais velho foi acho que umas 15 vezes para os Estados Unidos. Ele trabalha com o que o mais Também, velho? mesma coisa, só que ele está fazendo medicina agora. E, e você, qual que é a área sua? Eu? É. Rapaz, eu já fiz tanta coisa, tanta coisa, eu já trabalhei no MAP em São Paulo mesmo, gerenciei loja da Araponga em São Paulo, e vim terminar a mesma coisa com o cabeleireiro. Aqui, é, aqui, Fran. Aqui, ó. Nessa esquina ah, aqui, ó. Olha ele, estou do azul. Tem 12 anos aí. 12 anos. Lá. ah ah aí, Naquela ah. esquina ali, a... Tem 12, 12 anos é. aí. Ah, Essa rua é a... Santos Pereira. Santos Pereira, né? É a vida. A vida... Me defina a fita Sim, numa palavra. É, aí, ó. E eu vou colocar lá no YouTube. Pegamos nós. O nosso aí. canal lá. Eu sou... O manda para você. É, é você manda lá pra mim? Da né? família. Manda. Ele, ele, ele é a é figurinha lá, manda a chave. Que, tipo, eu, é. eu tenho orgulho disso aqui. Eu é. vou te contar uma história. Registro para você da vida. Essa história aconteceu aqui, ó. Chegou uma fiscalização. Eu não sei se era da Vigilância Sanitária ou do Estado. O senhor não pode isso, o senhor não pode aquilo. O senhor não pode isso, o senhor não pode aquilo. Aquilo me deu uma revolta tão grande. Duas mulheres e um cara. Me revoltou. Aí eu falei para ele, para o seu lado, até ele pediu para mim ficar quieto para não prejudicar ele. Eu falei, seu lado, o senhor pode roubar, matar, vai trabalhar? O senhor não pode. Agora veja bem, se o senhor tem um salário que eles ganham, para vir dizer que o senhor não pode isso, não pode aquilo. O senhor tá pagando imposto, tem mais de 80 anos, tá aqui, aluguel, tem que trabalhar né? para sobreviver, água, luz, tudo. com um salário miserável que eles pagam. É. Entendeu? E é isso, ele pediu pra mim, oh, não fala mais nada não, porque senão me prejudica. Porque a partir daquele dia eu fiquei revoltado, porque ele é um exemplo. Ele é um exemplo disso aí. Você chega e ele tá sempre animado, conversando com a gente, sempre sorrindo, sempre... Hoje está difícil, as pessoas ficam em casa, o padre Marcelo, eu não gosto muito de padre, mas eu falo agora. O padre Fábio Guilherme Fábio, Fábio falou outro dia, falou gente, vocês ficam em casa, sentados no sofá, assistindo televisão o dia inteiro, comendo chocolate o dia inteiro. O que vocês querem da vida? Falei, Quando vocês não têm o que fazer, procura o que fazer. Tem tanta coisa para fazer. Tem tanta coisa boa. Tanta coisa é. boa. Dedicar as plantas, fazer uma caminhada, sair e bater papo. Porque, infelizmente, o idoso no Brasil hoje é um, é um estômago para a família, para sair é. famílias. No Japão é uma cultura. É uma cultura. valoriza né, Lá eles valorizam, quem sabe. Na Itália também. Você pode Entendeu? ter idade, se você começar é. trabalhar, vai, vai trabalhar. É. Vai trabalhar, você é valorizado. Então. você valorizado aqui, você chega a 50 anos, você não tem mais é, mercado de trabalho. Quantos você tem? Tem 30 anos, não serve não. Só eu quando falo que eu tenho mais é. de 70, eu tenho 70 ninguém anos, eu quer, ninguém é. quer saber mais. Eu estou nessa, nessa faixa. Ô o, o Arlindo, esse nome seu é de algum parente seu ou não? Como é que é? Como assim? Você te, tinha alguma tia Arlindo, o Arlindo, ah, é sobrenome? Assim. tem. Sobre um nome. primo. Primo? Primo mais velho, falecido. Mas na sua família você tem, porque na minha família eu tenho a tia Arlinda. Lá do, do, da minha mãe E tem muitos Arlindos e Arlindas Doutor sim, Arlindo qual que é? Sattler e Gomes Sattler. É alemão, alemão. É e, um amigão é, meu alemão é. Quem? O Richard Da Dona Estival Ah sim Eu falo com ele todo dia com ele. né? Na tinga tinha Tinha Ritter Ritter, Ritter Hitler. Hitler. É. Tinha lá em Bitinga tinha uma é. fazenda lá que era dos alemãos. Mas eles eram bem tradicionais, alemão mesmo, aqueles conservadores. É. Até os carros de boi que tinha lá, carroça, os animais de origem. Era, era incrível a, a cultura deles. A nossa família veio em 1837. Hitler. E tem mais ou menos espalhado em todos os estados. E tem os encontros de famílias. Na época da guerra, né? É. Tem muita gente que... Esparramou embora. Me de, ah, me meu, de... filho, meu filho está querendo, ele ia, inclusive para a Itália para ver se ele conseguia cidadania. É. Que... Me defina a vida para mim, o que, que é a vida para você? A vida? É. A vida é você viver o momento, viver bem com as pessoas que você gosta e viver o momento. Não deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. É, o difícil da vida assim. é uma passagem. É uma passagem. Porém, você tem que ter sabedoria, sabedoria, tolerância, paciência, paciência, de saber ouvir. Primeiro ouvir é. para depois abrir a boca. É. Isso é muito bom. Estou conversando com Arlindo Rinaldi. Rinaldi. É. E eu tenho amigos. Com, é sobrenome italiano, muito... E depois as próprias famílias, quando chegavam aqui, tinha dificuldade no registro do cartório, conforme o, o, o, o escrivão lá, não entendia, colocava o nome ou não colocava o nome, e tira, mudava letras do nome, né? Tinha um que colocava dois T's, o outro dois R's, aí ia mudando, e depois, mas são mais tudo parênteses, se você for analisar, que eles vieram de lá e com o um objetivo. Meu filho puxou lá a família dos Rinaldi na Itália. tem um brasão dos Rinaldi lá, que é coisa mais louca. Por é. isso que ele tá doido pra ir pra lá e, e ver se ele consegue a cidadania na Itália. Ele morou na Itália. Né? É. Eu perdi cinco anos de identificação, caso que eu não terminei nessa... O Lázaro é Pereira. Pereira. Pereira é português Mano, e eles colocavam nome de fruta, né? Porque os, o, o, o, os judeus, quando vieram e eram perseguidos, eles colocavam o nome de Oliveira, Pereira, é, tem um, uma porção de nome, o, o Barão, né? que era o é, baroche, que era o nome, para não ser perseguido, né? E eles passaram um momento difícil. é o, que eu devo, é o seguinte. Às vezes a pessoa ele fica parada, ele não se interessa por nada. Eu, eu, eu, eu gosto de ver a política, não, não, não discute sobre isso, é igual a religião e futebol. Mas, eu estava vendo é, nas, nas pesquisas os estados do Brasil. falei, gente, 70 anos eu não conheço. Eu não sei quantos quanto estados tem no norte, quantos estados tem no nordeste, quantos estados tem no centro-oeste, no sudeste e no sul. Eu falei eu não sei fala é, a, a, a tocantins Ag... estado de tocantins é, é fica. o, o para mim Arlindo. Hoje nós temos uma facilidade e quando esse pessoal chegava esse pessoal chegava de da Itália e um ia para uma fazenda o outro ia para uma outra fazenda no mesmo estado que eram irmãos e depois ele ia se encontrar só depois dos 40, 50 não anos. Tinha, não tinha comunicação. Não tinha né? comunicação, não tinha rádio, não tinha televisão. E, eu, e esse canal meu tem esse objetivo de você querer conhecer. Por isso que eu perguntei o nome do seu pai, da sua mãe. É. Você falou pouco da sua mãe. Porque você falou que ela morreu. Minha mãe morreu. é de São Terço, da família é. dos Gaião, né? Gaião e São é. Terço, lá de, da, da, da região de Bitinga. Bitinga. É. O pai dela chamava João São Terço. As origens deles eu não sei, eu não puxei. Como eu estava te falando negócio dos Estados, é. eu procurei saber tudo. É. Tudo sobre os Estados brasileiros. Aonde fica, onde não fica, onde não fica. Onde A fica. gente passa dessa vida e não e conhece nada, não sabe de nada. É um, é um cantinho, vive naquele cantinho. É, essa vida é, é uma passagem mesmo, uma viagem. O Sr. Lázaro já conhece bastante quem morou em São Paulo, Espírito Santo, Paulo chegou aqui. 26 anos em São Paulo, É. bem isso. Ah, o, o senhor conhece bem, Franca uma parte, a estação o senhor não conhece quase. Só trabalhar. Bem... Só trabalhar. São Paulo, eu, eu cheguei a condução, é ah. em 87 eu vim para Cajuru no casamento, fui padrinho de casamento, uma parente da minha mulher. Aí eu descobri que o povo do interior tem mais sabedoria do que mora em São Paulo. Conversa com uhum. a natureza, né irmão? Conversa direto com a natureza. Eu fiquei besta de ver as pessoas conversar e falar de assunto. Que até então eu desconhecia, eu, era, eu fiquei perdido no assunto deles. Aquilo passou a me, me aguçar, me interessar por, por, por muita coisa. Agora hoje eu aprendo quem quer. É. Quem quer? Se encosta. Se encosta. O Arlindo, estou terminando, encerrando aqui. Muito obrigado pela sua conversa. Você que vai ver esse vídeo, se compartilha e, e dá um apoio aí, um, um joinha no nosso canal Memórias e Vidas. Então, é um canal que tem o objetivo de fazer esse registro dessa natureza. O Sr. Lázaro já tem dois vídeos dele bom lá é, na então, família. Dois ou três. É, dois três, três assim, é. né e a gente, outra hora, a gente vai conversar mais. Se Deus quiser. Ó, oh, um abraço. Um abraço, Solaza. Meu Deus. Obrigado, esse, aqui, esse aqui é um lugar Amém, que tem uma água especial. Até hoje o Solaza não, ainda não revelou como que coloca a água dentro do coco. Muito entendo. O senhor ainda não falou pra gente como é que o senhor coloca a água dentro do coco. Aí eu só falo quando eu tiro. O senhor tira, vai, vai. explicar como é que tira a tá água. É. Ó, um abraço, Arlindo. Eu vou tirar a imagem sua caminhando, porque eu não caminho. Eu, eu uso cadeira de roda. Ah, tá. Há 30 aqui, e poucos caminhando. anos. Eu lembro do céu. Eu sei. Eu, eu é. Aí, eu acho a coisa mais você chique. Me Antigamente. Agora é que eu estou lembrando dele. É, tem que lembrar, é. né? É. A vida é, é. isso. É uma passagem. Agora, veja bem. Você podia estar em casa chorando, não podia? É. Está lá se lamentando. Ah, porque Deus foi injusto comigo, ó. Será que 35 ia 35 anos. Hã? 35 anos já. Você foi o quê? Para acidente de carro. Acidente de carro. Eu sofri é? em 75, eu não era para estar aqui. Sofri um acidente violento na Raposa Tavares, Fiquei dois meses de cama. Aí estou aí. É que eu vou te falar. É, você podia estar chorando em casa. ai ah, porque Deus é injusto comigo. Deus é E aqueles que são cegos que sorrirem. Procura aprender é. nessa semana. A vida é um Meu desafio Deus. constante. O importante, agora eu vou falar para você, sou lazinho, é você estar tá vivo e tá desfrutando desse, desse momento mas que as, é o presente. Você perder a visão ainda, é pior. É. Porque você viver na escuridão, é, é, é uma coisa que deve ser muito triste, mas as pessoas que eu vejo, criança, é, tentando aprender. Ah, teve um negócio, de, não sei se foi em São Paulo, a foi em São Paulo, um da, do livro lá, é tudo virtual, tudo, eles foram adaptando para as pessoas que não enxergam. Então passar a mão ali, vê, não entende. Ó, oh, você falou, é uma das coisas que eu falo muito, porque a visão, que é fantástica, ela tem Uma missão muito grande a gente Ilumina o corpo Mas ela não é tudo A audição Eles falam que quem tem problema de audição Ele é mais meditativo Mais é, Desconfiado Ele tem o, o mundo do silêncio Ele vive nas, na dúvida é. né? Então ele não sabe o que, que as pessoas estão falando O que, que não estão falando Ela não entende aquilo ali O surdo, certo? E o cego é por natureza, vou contar a você, você vai perceber, alegre, porque ele conhece, ele sabe aonde que ele está e ele percebe quando chega alguém e abriu a boca, ele já capta aquelas, aquela voz e já reconhece a pessoa. Certo. Ele é cego, mas não é surdo. Né? É, é cego, mas não é surdo. Mas a, a é. vida é assim, Deus sabe o que faz. Eu fiquei com os braços fortes, porque meus braços ajudaram as pernas. As pernas ficaram atrofiadas, mas o, o corpo nosso todo, ele se ajusta por um tempo, né? E até a hora que ele... A Bíblia diz lá que o, o cântaro chega à fonte e rompe o, o fio de prata, né? E o pó volta à terra com o era e o corpo a Deus que o deu.. A... Só para ah. me terminar aqui para ele apalar o negócio. Você conhece o Deoplesso de Odato? Conheço, é. Você ficou tá sabendo que o filho dele morreu. Pouco tempo agora. agora. É. Faz um mês de hoje. É. Amanhã não. Fez ontem. No mês de ontem. 32 anos. 32 anos. O é. deoplessio num acidente cai e perdeu o outro também agora é, ele conjunt tem é meu pai é. perdeu ele só tem um, só enxerga com o outro, outro é, um é indivíduo o filho dele morreu de havia umas um mês passado morreu de que acidente Adão que ele teve um convite mas sarou tava é. bom mas deixou acho que sequela na Desculpa, não sei. é meu pai era no fígado igual é. o Chico aqui. não ser o Chico que trabalhando tão tarde morava aqui é. É. nós estamos passando por aqui a nossa passagem o Arlindo muito obrigado certo Deus abençoe muito a sua vida e foi muito bom conversar eu não vou eu não vou filmar sem caminhando, não espera um pouquinho aí ó